Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você sabe o que é mistura de soluções de mesmo soluto? Não? Acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou explicar de forma clara e fácil de entender. Bom, as soluções são as misturas resultantes da união, de duas ou mais substâncias diferentes, que se apresentam obrigatoriamente em uma única fase em seu aspecto visual. Então, como assim? Um exemplo, a água com açúcar. Então, por se tratar de misturas homogêneas, as soluções são formadas por pelo menos um material capaz de ser dissolvido por outro. Como assim? Nós temos o soluto, que é a substância ou o material a ser dissolvido. E nós temos o solvente, que é a substância ou o material que dissolve. Como assim? Vamos voltar ao exemplo da água com açúcar. A água vai ser o solvente, o que dissolve. E o açúcar vai ser o soluto, que vai ser dissolvido a água é considerada um solvente universal. Por quê? Porque ela dissolve uma grande variedade de substâncias. Agora que nós sabemos o que é a solução. Que o soluto é o material a ser dissolvido e que o solvente é o material que dissolve. Nós vamos ver como é a mistura de soluções de mesmo soluto. Então, se eu colocar em um mesmo recipiente duas soluções contendo o mesmo soluto, eu vou estar fazendo o que? Mistura de soluções de mesmo soluto. Se tem o mesmo soluto, não vai haver reação química, e se tem o mesmo soluto, vai ter o mesmo solvente, como? Se eu tiver em um copo 100 ml de água açúcar, em outro copo 50 ml de água açúcar, e colocar os dois dentro de um mesmo recipiente, eu vou ter água com açúcar, mesmo soluto, mesmo solvente. Então, dessa forma, nós podemos afirmar que ao realizarmos a mistura de soluções de mesmo soluto e mesmo solvente, nós vamos ter como resultado a soma dos volumes das soluções misturadas e a soma das massas dos solutos misturados. Então, para a soma dos volumes, nós vamos ter volume final é igual a o volume da solução 1 mais o volume da solução 2. E para a soma das massas, nós vamos ter que a massa final é igual à massa do soluto da solução 1 mais a massa do soluto da solução 2. Mas eu ainda tenho uma observação para fazer. A observação é a seguinte. Independente do número de soluções que foram utilizadas, se é 2, 3, 4 ou mais o somatório das massas e dos volumes sempre será realizado, ok? E a partir desses dados, nós podemos ainda fazer o cálculo da concentração das soluções iniciais e da solução final. E as fórmulas mais comuns para a gente fazer esse tipo de cálculo é a concentração comum e a molaridade, que a gente vai ver agora. Então, a fórmula da concentração comum é concentração comum é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, essa aqui é a fórmula da concentração comum. E se a gente isolar a massa do soluto, nós temos que a massa do soluto vai ser igual à concentração vezes o volume. E como nas misturas de soluções, as massas são o quê? Elas são somadas. Então, a gente vai ter que a massa final vai ser igual a massa do soluto 1 mais a massa do soluto 2, ok? E para a gente poder calcular a concentração comum da solução final, a partir das concentrações e volumes fornecidos, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó que é a concentração da solução final vezes o volume da solução final. Vai ser igual à concentração da solução 1 vezes o volume da solução 1, mais a concentração da solução 2 vezes o volume da solução 2. Então, essas são as fórmulas ligadas à concentração comum. Já a fórmula da molaridade é a seguinte, vai ser a molaridade vai ser igual à massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução, que deve ser em litro. E se a gente isolar a massa do soluto, nós vamos ter que a massa do soluto vai ser igual à molaridade vezes a massa molar do soluto vezes o volume da solução. E para a gente calcular a molaridade da solução final a partir das concentrações e volumes fornecidos, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, que vai ser a molaridade da solução final vezes o volume da solução final, que vai ser igual a molaridade da solução 1 vezes o volume da solução 1, mais a molaridade da solução 2 vezes o volume da solução 2. Agora que a gente já sabe as fórmulas da concentração comum e da molaridade, nós vamos pôr em prática o que a gente acabou de ver. E nada melhor que um exercício para entender o que nós acabamos de aprender. Então, o exercício fala o seguinte. Qual é a molaridade de uma solução de hidróxido de sódio, que é o NaOH, formada pela mistura de 60 ml de uma solução 5 mol por litro com 300 ml de solução 2 mol por litro de mesma base, ou seja, mesmo soluto. Então, agora eu vou voltar para o quadro. Para fazer o exercício. Para realizar o um exercício, a primeira coisa que a gente tem que fazer é anotar os dados fornecidos por ele. Então, ele nos deu o volume da solução 1 e a molaridade da solução 1, o volume e a molaridade da solução 2. Então, o segundo passo, a gente vai achar agora o volume final, já que pediu para a gente achar a molaridade final. Então, o volume final é igual, volume 1, 60, mais o volume da solução 2, que é o volume 2, 300. Então, o volume final é 360 ml. Feito isso, pediu para achar a molaridade. Então, a gente vai jogar na fórmula, substituir e vamos ver qual vai ser o valor. Então, a molaridade final... Vezes 360 é igual a molaridade, solução 5, vezes o volume da solução 60. Mais, molaridade da solução 2, é 2, vezes o volume da solução 2, 300. A molaridade final, vezes 300, é igual 5 vezes 60, 300. Mais 2 vezes 300, 600. A molaridade final é igual. A 300 mais 600, 900. Dividido por 360. Então, a molaridade final é 2,5 mol por litro. então esse aqui é o valor da molaridade. Mas se você dá uma observada, você vai ver que a concentração da so, final das soluções misturadas, ela vai ser, ela sempre vai ter um valor intermediário em relação as soluções que foram misturadas. Você pode ver aqui, 2,5. É um valor intermediário entre 2 e 5. Então, sempre você dá uma olhada nas concentrações das soluções iniciais e vê se a molaridade ou se a concentração está mais ou menos com o valor intermediário. Se tiver, o seu cálculo está correto, tá bom? Bom, chegamos ao final dessa aula. Escreva nos comentários o que você achou desse vídeo.